E salve aí família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô muito bem, graças a Deus, se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal maravilhoso. E aí mano, e aproveitando o começo desse vídeo, tá curtindo GTA RP? Mano, eu vou te falar uma coisa, aqueles foram os primeiros episódios, tá ligado? Mas ainda tem coisa mais da hora ainda por vir, mano, a história tá no começo, eu tava querendo te mostrar a minha cidade. Aconteceu aquela loucura toda, mas eu posso te garantir uma coisa, Tá? muito melhor velho muito melhor também é uma coisa que eu melhorei eu espero que vocês gostem que seria o meu áudio eu também tô tentando trabalhar para melhorar isso tá então bora lá manos hoje é um vídeo de react e nada melhor do que reagir aos fãs moments de GTA né velho já que Estamos começando uma série nova aqui no canal de RP, de RP do Joe aqui, mano. Então, só vamos curtir aqui um videozinho de GTA. Lembrando, o link do vídeo vai estar na, des na descrição. Então, se você quiser assistir, vai lá depois de assistir aqui comigo. Tamo junto? Vamos lá, manos. Partiu? Vamos assistir com o pai, né, velho? Só então, Vamos. Nossa, vai dar mais. Caraca, ele tá mais rápido que o caminhão, viado. Nossa. Vai cair dentro do caminhão, fica vendo, ó. Ó, fica, fica vendo. Mano, que velocidade da desgrama é essa, véi. Ah. What? <risos> What? Uau. Cadê o caminhão, cara? Caraca, o mais interessante é que ele ainda não morreu. Fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo. Agora ele vai levantar e o caminhão vai vir enregaçando. Cara, cadê o caminhão? Não! Nossa, que agonia. Ah, não. Ele tá, ah, ele tá de hack. Tá de mod, né, velho? Pra não destruir o cara... <risos> As quedas, cara, não faz isso não, velho. É muita mancada. Tem o um tubarão dentro da água, viado! <risos> Nossa. Ele tá querendo que o tubarão ataque alguém. Vai, bye, bye. <risos> vai. Oh, minhas costas. Tô lembrando daqueles vídeos que os cara Os caras pula do... dos bagulho, tá ligado? Se machuca. Nossa, velho! Maluca, não sei se você é igual eu, mas eu sonho às vezes, mano, que tô caindo nessas alturas, velho. Olha que agonia que dá, parece que você tá caindo. Eu não vi o tubarão pegando ninguém ainda, mano. Nossa, o cara vai ficar se jogando da piscina o dia inteiro aqui, né, velho? Na moral. É, é ué. Vai? Eu só pessoal tá esperando. onde o cara tá meditando, tipo... Ah, normal, né, filho? Nossa. Nossa. Começa de bilhar Nossa, meu Deus Meu Deus, cara Pera que me dá vontade de colocar um carro nessa rampa E sair acelerando, tá ligado? Olha essa rampa, mano Caraca Ele vai cair fora, ele vai cair fora da rampa, se liga. Ai, ai bateu as pernas. Olha que agonia, cara. Olha que agonia, cara. Vai cair em cima de alguém ainda. Ai, ia ser muito épico, velho. Ai, não bate na quina, velho. Oh, ia bater na né ia doer, velho Ia doer, ó, as ideia Nossa, velho Que regaço, né Eu acho que ele faz isso pra... Ah, oh, my eggs, bro <risos> Agora o polícia bate nele e ele se machuca Mais do que... Ó, oh, tem outra rampa do lado, é um pouco menos inclinada Nossa, cara Uou, estrelinha, estrelinha, estrelinha Será que ele vai conseguir pegar o cara? Ah não, o cara já morreu já Nossa, meu oh, Que regaço, velho Hum, olha o Oops. Uh, você, você está bem? Não. Ah velho. Acho que ele pensou que ia dar bom, tá ligado? Oh, it's not real. <risos> Por que ele não colocou o tubarão nessa água, velho? Ia ser da hora? Nossa. Au. Crack alguém é um cocô, velho, lá de cima. Mano, esse cara tá tipo de EKS, velho. É muito assassino. Nossa. Olha a lanchinha lá embaixo. Au. Nossa, velho, parece que ele vai bater na quina, né? Na distância que ele tá Que agoniante, cara Aí, chamou um amiguinho pra ir Ah, não, acho que você consegue chamar os gringos Agora sim, velho Gostei Agora eu gostei Nossa, tá tão rápido aqui Até o capacete de cone buga Nossa, pula, pula, pula. Oh. Nossa, velho. Que agonia caindo, cara. É engraçado, né, mano? Como as pessoas descem mais rápido que o caminhão. Nossa, ele tá muito alto, cara. Ele tá acima das nuvens, mano. as estrelinhas meio grau. Parece o Titanic, velho. Imagina só a do Titanic. Caraca, foi muito. Nossa, muito foda, né, velho. Quando o Titanic ficou de, assim de pé, deve ter sido um modo desespero, né? Ai... Nossa, me dá até... Mano, é uma gastura, cara, essas quedas. Uma gastura muito grande. Oh. <risos> Esse cara lá distraidão. Colocou até slow motion agora Cadê o cara? Ué, cadê o cara? O cara tá embaixo, eu acho Ah, o cara ali, ó Um dizinho, dois trocando a ideia Ih, e... pulou-se tudo Nossa, velho Onde será que faz esses bagulho, hein? Nossa, cara, tava descendo ainda. Pula, codorna! Oxi, no que que ele bateu? Ah, tá na rampa. Esse cara é muito de velho. Vai cair de bicicleta e sair andando ainda. Sabia, acho que coloca pra seguir, né? E e ó Titanic! aqui, turbo pelas rodas nova, hein? Lá embaixo tem a rampa? Não lembro, velho. Ele caiu fora, né? E tem a rampa. Vai rampar lá embaixo, ó. Ah! É que ele usou o turbinho, tá ligado? Nossa, que regaço. Que regaço, velho. Que regaço, velho. Bom, mas é isso, mano. Eu, basicamente, eu não entendi muito bem. Eu acho que ele queria é, mostrar as quedas épicas tá ligado? Tipo, as sensações quando o personagem cai. Mano, que dá uma gastura, dá uma gastura, tá ligado? Quando mais ou menos você tá naqueles barco viking que o bagulho começa a descer. Mano, eu não sei você, mas eu... Fiquei com gastura aqui, velho. Bom, mas, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like. Compartilha comigo hoje pra colar no canal. E a gente continuar com mais reacts. O que você acha? Topa? Então chama ele lá, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau, tchau.